É, meus amigos, Ed Boon atacou novamente aí nas suas redes sociais, postando mais informações aí, cara, pra poder comemorar os 30 anos da franquia Mortal Kombat, trazendo bastidores ali do primeiro jogo da franquia, como é que eles definiram algumas coisas e tal, e ele traz muitas informações interessantes, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês. Saudações, delícia. eu sou Caio Nobre, e eu estou aqui de volta com ele, meus amigos. E aí manos, hoje Alanios do fundo do baú aqui com vocês. É isso aí meus amigos, Alanios caçador de tesouros de volta aqui comigo, porque nós temos que conversar cara, sobre esse negócio aqui. O Ed Boon ele fez uma série de tweets, ele postou um videozinho novo da produção do Mortal Kombat 1 e tal E ele fez uma série de tweets aí falando sobre essa produção Falando sobre essa questão dos 30 anos de Mortal Kombat novamente e tal Então a gente vai passar por tudo aqui, comentar um pouquinho E dar um pouco da nossa opinião também a respeito Do que pode estar por vir aí ainda nesse negócio com base até nisso que ele falou Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente poder começar a ver esse negócio E a gente vai passar, meus amigos, por cada um dos tweets dele aqui tudo direitinho pra vocês e tal. Esse aqui é o videozinho mais novo que ele colocou acerca do Mortal Kombat clássico aí, tá? Então a gente vai deixar ele rolando aqui enquanto a gente vai lendo esse primeiro tweet pelo menos e a gente depois vai passando pros próximos, ó. Ele diz aqui, ó, continuando a nossa celebração do 30º aniversário de Mortal Kombat, aqui está outro vídeo mostrando mais momentos dos bastidores. Desta vez você pode ver como decidimos dar diferentes posições de luta para Scorpion Sub-Zero para que parecessem dois personagens diferentes no caso aqui, né? Porque realmente o que muda entre os dois ninjas é só a paleta de cores. Um é amarelo, é. outro é azul. O design é a mesma coisa. E aqui nesse videozinho, que vocês podem acessar depois o link do Twitch, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tem a conversa deles aqui, mano, do John Tobias, do Ed Boon e tal, deles definindo como seria e eles dando as instruções aqui pro Daniel Pezina. Então esse daqui, cara, é uma parada bem interessante, bem legal de ver. Passaram até uns sonzinhos aqui do lado, mano. Eles devem estar fazendo alguns sons aqui também pra poder ilustrar alguma coisa. Cara, eu acho isso aqui muito da hora. Realmente tá sendo bem legal acompanhar isso daqui, né Lance? Acho interessante a gente ver, né? Toda essa questão dos bastidores ali a, As ideias, né? Estão mostrando aí agora As ideias que eles tiveram de poses diferentes Ali, dá pra ver a, a questão Da marcação no chão, né? Então, ó Você pega daqui aqui, que nessa época não tinha né, A tecnologia que se tem hoje Pra captura de movimento, você coloca os plug Não, o cara filmava e jogava Ali no PC e depois fazia Os sprites, né? Nem Photoshop do jeito Que a gente tem hoje tinha, né? Sim. É, eu até, eu até me pergunto como é que eles Fizeram pra fazer um swap na paleta de cor ali do, do Scorpion do Sub-Zero porque não deve ter sido fácil, não. Tanto que tinha um erro de macro lá que virou o Mac, né? Que eles apareciam vermelho. Eu acho isso muito da hora, velho. Igual você falou, eles mostrando ali as diferentes poses de luta que eles estavam testando pro Scorpion e aí depois eles foram fazendo isso pro Sub-Zero, pro Reptile também que tá no jogo com o personagem secreto. Só que na verdade ele é meio que o um Scorpion, né? Ele é meio que todo mundo ali no início. Então isso assim é muito legal e aí o Ed Boon ele continua, mano, trazendo mais algumas informações pra gente. Esse aqui é o segundo tweet dele, ó. Como os personagens mais reconhecíveis de Mortal Kombat, a origem dos ninjas de Troca de paletas, olha que da hora Essa ideia dos ninjas, né? Por conta dessa troca de paleta de cores e tal Ela surgiu por conta de uma rivalidade aí Histórica, né, mano? Por conta das contrapartes ali, de Scorpio, fizeram clãs diferentes e tal. E também por conta de uma solução técnica, como eles dizem aqui, ó, que eles precisavam poder encaixar no jogo ali, devido à quantidade de memória que eles tinham na época, que não era muito, entendeu? <risos> Isso daqui é muito interessante, cara. E aí, dando continuidade aqui, Alan, só pra gente poder avançar um pouco mais, a gente depois vai comentando. Uma razão pela qual os tornamos ninjas foi tirar dois lutadores do mesmo movimento e pegada de memórias, que já tá traduzido ao pé da letra como vocês puderam ver. Mas nós tivemos alguns quadros únicos feitos exclusivamente para um ninja, um só, que eles pensaram inicialmente. Por exemplo, achamos que dar a eles diferentes posturas valia os 7 quadros extras de animação que nos custou. Ou seja, ele tá falando aqui o seguinte, mano, eles tinham uma quantidade de frames que eles queriam utilizar para poder gerar essa pose do personagem que eles queriam, do ninja no caso. Aí eles precisavam fazer essa troca, já que eles estavam colocando mais um ninja com basicamente o mesmo design, só que com uma cor diferente. Falei, pô, mas não pode deixar a mesma pose de luta, né? E aí eles decidiram usar quadros a mais justamente para poder mudar a pose de luta desses personagens. São informações assim, cara, bem técnicas da produção que são muito interessantes. Já que pensamos na ideia durante as filmagens, o próximo passo foi criar uma postura de luta única para cada ninja, que é o que a gente estava vendo ali. Eles estavam testando posturas para o Scorpion, né? E aí depois veio o Sub-Zero e aí vocês sabem o que aconteceu. Eles tinham que ser diferentes para esse Manterem separados, mas ainda assim trabalhar com todos os ataques, socos e chutes que os dois ninjas compartilhavam. É o que a gente tava falando agora, né, Alanis? Eles são iguais, idênticos até mesmo em movimentos. Os poderes especiais que mudam e a pose de luta. Aí continuando aqui, ó. Lembre-se que isso foi algo que implementado muito cedo no projeto. Os ninjas ainda não tinham nomes. Eu morro de rir ao me referir a Sub-Zero como o cara frio. Isso aqui é o Ed Boon que tá falando, né? Que genérico ele diz. E aí ele faz uma marcação do John Tobias aqui dizendo o seguinte. John Tobias também explica brevemente como vamos tirar o, o amarelo da paleta e ter outro ninja. Tipo assim, quando eles estavam pensando <risos> em colocar o Sub-Zero, né? Tipo, não vamos ter só o um amarelo, não. Vamos botar uma bota outra cor entendeu? E fazer mais um ninja. Eu, eu fico imaginando como deve ter sido divertida essa produção, Alan. É, é um processo que, que deve ser muito gratificante. Se a gente parar pra pensar pensar, a gente tem o Scorpion e o Reptile, verde e amarelo. Se você pega o verde e tira o amarelo, você fica com o azul, que é o Sub-Zero. Na verdade é um Ciano. Talvez o primeiro ninja que eles fizeram foi o Reptile, porque é o, é o ninja que, se você olha ali né, no jogo, ele tem todas as animações. Ele tem o um Slide, ele tem o um Gelinho, ele tem o um Arpão e o Soak Shoot Chute e tal. Então, tecnicamente, o primeiro foi o Reptile, da cor do Scorpion, porque a gente viu que a roupa era original é amarela. E aí depois eles só foram pintando. Joga o azul em cima, ficou verde, beleza esse aqui é o secreto, agora a gente vai lá e tira o amarelo, fica o azul, esse aqui é o outro, entendeu? É, mano, <risos> da hora demais, velho, é muito foda esses detalhes de produção assim do MK Clássico. E aí, ó, continuando aqui, ó, uma coisa que vale a pena destacar é como nossas decisões tiveram que ser espontâneas, com base no que estávamos vendo naquele momento. John sugerindo que Scorpion gire os punhos, eu sugerindo que Sub-Zero coloque a mão no peito e balance pra frente e pra trás, tudo baseado no que estávamos vendo, ele falando das poses de luta que ainda dos personagens, né? Muito da hora. Hum. o Scorpion realmente fica com a mãozinha pra cima assim, é. girando o punho, né? E o Sub-Zero fica com a mãozinha no peito assim, balançando é. a mãozinha. É muito da hora, velho. Esses brainstorms assim devem ser muito bons, né? Não, não, não, faz assim, faz assim, ó. Aí, puta, agora ficou da hora. Deve ser engraçado pra caramba, mano. E algumas ideias simplesmente não funcionaram. Observe quantas posturas diferentes tentamos com o Sub-Zero antes de diminuir para a sua pose final, antes de ir para sua pose final, no caso, né, Que traduziu ao é pé da letra aqui que aí eles foram reduzindo, né? Eles tinham várias poses, eles foram cortando ali até chegar na pose clássica que a gente conhece. Você ficaria surpreso com a quantidade de coisas da sala de edição que nunca chegaram no final do jogo. Isso pode render um bom vídeo futuro. Concorda de bom, manda para nós. E aí, ó, continuando aqui, observe também como as posições finais estão nos lados esquerdo e direito da tela. Durante esta filmagem, eles ainda não existiam. Então é divertido ver como continuamos improvisando e estreitando as coisas até chegarmos às poses icônicas que você conhece hoje? Aí ele finaliza aqui, né? Que esse aqui é o último tweet dele. Espero compartilhar mais destes vídeos Fly on the Wall para dar a todos uma visão mais próxima de como foi realmente fazer o primeiro jogo de Mortal Kombat há 30 anos. Pergunta trivial aleatória: Alguém reconhece o tema do filme que estou assobiando? Que durante o vídeo ele está assobiando um tema de um filme, né? Estão dizendo aqui que é tema do Rambo, parece, comentam aqui, sabe? Uma coisa assim. Sim. depois a gente vai escutar com calma, vocês escutem pra gente, coloca nos comentários também, que, se vocês descobriram qual é, mas mano, o cerne da parada era justamente trazer essas informações aqui, porque é uma comemoração querendo ou não, dos 30 anos da franquia, né, Lance, que eles estão trazendo ao revelar isso daqui pra gente, que a gente tem muito conteúdo disso aqui na internet, sabe, da produção do jogo clássico aí, mas muita coisa que eles estão mostrando aqui de ideias, pensamentos e brainstorms que eles tiveram, isso não foi revelado, eles estão revelando isso agora, com uma espécie de comemoração, já que esse primeiro jogo aqui que eles estão mostrando foi feito há 30 anos, então assim... Eu tô achando muito da hora, sabe? Então por isso que toda vez que eles postam as coisas mais detalhadas assim, né, Lanis? Eu acho legal a gente trazer, compartilhar, porque é uma nostalgia e bate fundo lá no coração pra gente que jogou esse jogo há muitos anos, né, mano? Levando em consideração aí o comentário, né, de que esse jogo foi feito há 30 anos. A primeira vez que eu vi o Spine Rip, eu tinha 7, mano. É, pois é, a gente era novinho, filho. São experiências, assim, muito da horas que a gente teve na nossa infância com Mortal Kombat. Por isso que a gente faz questão, mano de trazer esse tipo de coisa aqui pra vocês no canal, até mesmo pra quem não viu, até mesmo, pra poder dar também a... até mesmo pra poder dar também o nosso parecer sobre isso, trazer um pouco da nossa experiência com o jogo quando a gente era mais novo, sabe? É, é muito da hora. E eu acredito que, além disso daqui, que ele tá trazendo já, já começou tem um tempo, né? Eles devem fazer mais alguma coisa bem especial pros 30 anos de Mortal Kombat, cara, porque ele vai completar 30 anos, de fato, acho que é em outubro desse ano. Nós estamos aí no período dos 30 anos da franquia. Mas ele ainda não completou o 30 Eu acho que é no mês de outubro mesmo, se eu não me engano, que ele completa E eu acho que a gente vai ter alguma surpresa muito legal aí, pessoal Então... Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações. Se isso bate no coração de vocês aí também. Caso vocês sejam velho paias que nem eu e o Alanios. Ou então se vocês não são velho paias. Mas jogaram esse jogo tem muito tempo e tal. Deixa aqui embaixo, mano. As suas experiências com o Mortal. E o que vocês estão achando aqui. Dessas revelações de produção do primeiro Mortal Kombat aí. Que o Ed Boon tem postado. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. É, vamos.